Fala aí guerreiros e guerreiros, soldado aqui, novamente trazendo para vocês mais um vídeo. E hoje a gente vai falar, né? Vai explicar algumas coisinhas aqui sobre a pré-venda, sim, a pré-venda que está acontecendo aí nesse primeiro primeira, né, nessa primeira semana do mês de março, parceiro, mês do meu aniversário. Então quero presente, quero presente. Então, se você não é inscrito, caiu aqui de paraquedas, só por curiosidade, tá pesquisando sobre, sobre as vídeos, se vale a pena, se não vale já deixa o like, se inscreva e vamos que vamos. Vamos lá. É a pré-venda das feras sagradas, que tem a co 47, né, a USP. a, a daga, né, tipo uma daga, uma espada laser e o kit granada, né? A pré-venda ela vai durar aí a partir do dia que eu estou gravando, 7 dias, ou seja, entre o dia sete dias, entre o dia 3 até começou hoje, né? Dia 3 vai até o dia 9. Não é isso? Vai até o dia 9 e dia 10 de março, que é a atualização, né? E vamos lá, vamos ver o que tem de bom aqui. Tem os atributos da Fera Sagrada, parceiro. É o kit Fera Sagrada. Então vamos lá. É, não muda muita coisa da, dos demais kits, né? A besta titânica e o, o kit QBZ lá. Né? Se você comprar o kit completo com, com os quatro itens, né? Exceção do. Que é o kit granada, é, item, também é um item, né? Vamos dizer assim. Você vai ganhar as luvas, né? A Killmark diferenciada, né? Então, essa Killmark aqui eu achei bem legalzinha, bem estilosa, diferenciada, né? Exclusiva. a bordas que fica na. quando você vai começar as partidas ali no lobby, né? Quando vai iniciar, fica aquela bordinha no seu, no seu personagem. Então. E também é, aquela borda na arma que fica no baú Que pra mim não, não faz nem fé nem cheiro Além de experiência e, e o GP Atributos que a arma tem a, até, até o momento que a gente tá gravando aqui não tem nenhum vídeo né Não tem nenhum vídeo mostrando, o vídeo BR que eu diga né Não tem nenhum vídeo BR mostrando Deixa eu colocar esse microfone Pra ficar melhor pra você não tem nenhum vídeo mostrando as qualidades, tá? não saiu nenhuma conexão ainda Eu creio que deva sair durante a semana Mas vamos lá é, o Flash Bang, modo mutação, flash de emergência Tem flash de emergência, AK né, ferramindade Combo tri triplo, ou seja, dá aquela knifada de 3, né é, Exibir arma, que é no F, se não me engano, no F é no G né Não sei qual que vai ser esse Dá para vocês exibir e, e visualizar a arma Carregamento ultra rápido dois penteestas para para todos os rifles experiência experiência e o GP já a USP a pistola né vai vai ter o carregamento ultra rápido e vai dar um pente a mais para a pistola né tranquilo a daga né a lâmina vai ser a lâmina falei a daga espada e é lâmina né vai ser a lâmina do dragão do, do, do da, da dragão Mano, o aparelho é terrível vai lá vai ser a lâmina do dragão com a velocidade do dragão, ou seja, quando se você tiver com a lâmina na mão, você vai andar mais rápido, né? Entre aspas, o seu personagem vai andar um pouquinho mais ligeiro. E o saque do dragão, que é aquela puxada mais rápida pra poder desembaiar a, a sua faca. Tá? E as granadinhas também vai puxar rápido, né? Até então é isso. Não tem muita, muita, muita... Vamos lá pra pré-venda. Vamos reservar agora? Vamos lá. Vamos lá ver. Nossa, estourou o branco aqui na tela. Deixa eu um pouquinho mais pra trás pra não ficar tão... Vamos lá. O que acontece, essa pré-venda, ela está diferenciada das demais que já, já teve no Crossfire. Por quê? Porque antes só dava para você comprar o kit inteiro, você clicava comprava -o, o kit inteiro, né? O kit inteiro e as variantes, né? E o desconto de outras VIPs. Nesse caso aqui, né? nessa na, Nas feras sagradas aqui, o diferencial é... Ah, saudade, eu não quero, eu não quero comprar a, a lâmina, nem a capa, porque eu já tenho bastante, já tenho os outros kits, eu quero comprar só a USP, que eu acho que é um dos itens que mais cham, vai chamar a atenção, principalmente para os jogadores de ranking, seus infames. Eu quero comprar só a USP, você pode comprar só a USP. Você vem aqui, ó, você pode colocar a USP no baú. Quatro USP, né? Tem, tem gente que vai fazer isso, né? Nas bags, para ganhar um cop, né? Então, eu creio que essa USP vai vir muita pelona, então é uma boa hein? então você não precisa ah, eu só quero comprar só a USP e, e, e AK você pode comprar só a USP e AK aí vai te dando a, a porcentagem de desconto o desconto total aqui máximo é 40% né? que é o melhor valor seria depositando o kit inteiro né? então é só você colocar aqui a quantidade ah eu só quero duas AK, não sei porque mas tem gente que pega ah oh, soldado eu, eu quero a cá a USP e o kit de granada. Eu só não quero pegar a faca, né? A lâmina também pode. Vai subindo o nível aqui, conforme você vai subindo. Aqui vai subindo o nível de desconto para você, ó. Tá? E aqui aparece a quantidade final. Se eu fosse pegar só isso, é, iria dar 112 K. Cara, eu achei num preço, né? É, sempre tem que ser coerente com vocês. Sempre a gente fala aqui. Seguinte, situação, vocês sabem qual é a situação do game, né? O game tá em alto, tá em baixa tá, né? Intimamente tá bem difícil, tá caindo, tem todos os seus problemas aí que é pra se pensar muito, tá? Na hora de comprar ou de fazer um depósito, de querer investir no game porque realmente o game não, não, não, não, né? não tá lá essas grandes coisas. Porém, cara, se tem alguém que possa falar que que você deva colocar ou não é você mesmo, porque você é o dono do seu dinheiro. É você que acorda cedo, é você que trabalha, né? é você que né, vai desfrutar do seu só. Então, analise, será que vale a pena depositar? Eu sou um jogador que joga né, bastante, eu me divirto, eu brinco no Crossfire ainda. Será que eu não tenho nenhuma VIP? Será que para mim vale a pena? Ah, eu acho que vale, eu vou colocar aí um pinzinho de 70, aproveitando a primeira... Né, recarga do mês, dá 50%, ou seja, se você colocar 100, você vai ganhar 150, se você colocar 140, você vai ganhar 70 de bônus, vai ficar com 200 e pouco, então, se analise essas, essas, essas condições e essas situações, se valer a pena para você, pô vai lá, vai em frente, coloque, o dinheiro é seu, soldado, pra mim, eu tenho bastante VIP, já tenho bastante arma, não, não tô muito satisfeito com o jogo, eu não vou pôr, cara, show de bola, também tá ótimo pra você, tá? E lembrando, né? Ah, senhora, eu quero pô. Lembrando, ZP rápido, fácil, cada hora, sem demora, sem complicação. O link tá aqui na descrição, tá? Inclusive, quem tá patrocinando aqui esse ZP é o meu partido, o Zé, tá? O Zé é o revendedor de ZP há mais de anos no mercado. Totalmente confiável. Se você quer, você tá na, na pré-venda aí. Tá no horário, fora de horário. Estudado, quero pegar um ZP, comprar um ZP. Como é que eu faço? Só fazer, ó. Ela aceita Pix, PicPay, Mercado Pago, Transferência, Depósito. Meu, o Zé aceita qualquer tipo de, de, de forma de pagamento, meu parceiro. Então, só chamar aqui, ó. O link vai estar tá aqui na descrição. Zé, obrigado. E também alguns membros que me ajudaram aí a estar tá fazendo esse vídeo, tá? Os membros patrocinadores também. Muito obrigado por, por esse apoio, por essa força. Tá bom? O link do Zé vai estar tá aqui na descrição, tá? O Zé é totalmente confiável. Um ótimo, uma ótima pessoa. E o seu ZP vai cair na hora rapidinho aí para você não ficar na mão e não conseguir reservar sua pré-venda. Tá? Então vamos lá. Voltando aqui. Vou reservar, ó, vou reservar o kit inteiro. Por que, estudado? Porque essa CC aqui eu não tenho nenhuma não VIP. Então vai ser minha primeira VIP nessa CC aqui. No total eu vou gastar 126k no kit inteiro. Sendo que os kits anteriores, se eu não me engano, o valor total deles era 280k e com o desconto estava caindo para 210, não foi isso dos kits anteriores. E esse aqui, cara, tá um preço bem atrativo. Espero muito que essa que essa ca, né, seja digna desse valor aí, né. E além disso, se você reservar o kit inteiro, você vai poder escolher 80 caixas, cara. Olha só que bacana, né? Além de você reservar, tá no preço bom, bem chamativo essas VIPs, você também vai poder escolher 80 caixas aqui dessa grade né, tem, tem, tem uns kits aqui bem interessantes, aqui umas caixas bem interessantes ó, principalmente você que não tem AK, ó, tem um kitzinho só de AK aqui, então é uma boa oportunidade para você estar tá ganhando um MN além de comprar a vista, poder ganhar umas caixas e cupom. então eu vou pegar eu vou pegar aqui 50, é, 80, eu vou pegar 50 pistolas que eu não tenho nada de pistola nessa CC e também vou pegar 30, é, 30 caixa machado, que eu não tenho faca, então quero o faca e pistola, né? Pra poder dar um up na minha CC. Reservei tudo, reservei as caixas. Agora eu vou ganhar de recompensa o CP Spray Permanente da Fera Sagrada. E também o mascote Orquídea Vitoriosa que vai dar pra pôr na arma, né? Tanto em qualquer VIP ou Vitoriosa que eu tenha no meu baú, tá bom? soldado, já posso reservar, clicar aqui, reservei você clicou, você reservou, mais ainda deixa eu ver, ainda tem um zpzinho aqui parceiro, então, tem uns um zpzinho aqui então eu vou aproveitar que essa, essa pistola tá, o um preço muito bom essa usp, eu tô, eu tô apostando muito nessa outra, então eu vou pegar mais uma, tá ó, vou pegar uma, eu vou pegar uma uma k duas usp, um, uma lâmina e o kit granada cara, tudo isso por 160 k mais 80 caixas, mais o, o boneco, personagem e o CP e spray permanente, fora que o Mark e outras coisas mais exclusivas. Então, é um preço bem atrativo, dá pra dar uma pensadinha, né? Mas primeiro, como eu digo, é aproveitando né, o primeiro depósito do mês, né do mês de março, que dá 50% de bônus. Então, é pra se pensar, rapaziada, nem que você não pegue o kit inteiro, se você quiser pegar só a pistola, só o kit granada, só o kit... Só a faca você pode não, não necessariamente precisa pegar o kit inteiro, mas para ganhar os bônus aqui embaixo, tá? O, o, o, o mascote, o CP e as outras coisas, você tem que pegar o kit inteiro. Então eu vou pegar aqui, vamos lá, vem que vem, vem neném, tá aqui é, kit fera blindada USP, duas lâminas, granada, smoke, flash e tudo mais para depender. Caixa, tudo aqui, tudo certinho. Vou confirmar. Vem que vem, vai sobrar mil ZP. Olha aí, parceiro. Ainda vai sobrar mil ZP. Parabéns. Sua VIP foi reservada. Olha que bacana, olha que maravilha. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha tirado alguma dúvida que o pessoal estava. Vale a pena, não vale? Analise, pense, veja se vale a pena para você. Vai em frente. Se não vale também, tá tranquilo, tá favorável. Tamo junto. E se você for comprar ZP, você tá aí, ó. ZP rápido, fácil.